Carro fantasma desaparece em estrada. Espíritos se manifestam durante o ritual macabro. Maníaco aguarda homem na porta de sua casa e o que fez com ele te causará pavor.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 Neste vídeo vemos um homem a caminho de casa por uma rua que estava muito escura devido a uma queda de energia. Assim que ele conseguiu chegar em sua residência, notou que havia alguém ou alguma coisa escondido em seu quintal. What the heck? Oh gosh, did you guys see that? What was what the fuck oh my oh my Este homem foi a sexta pessoa atacada fatalmente após a falta de luz, portanto jamais saia de casa quando faltar luz em sua cidade. Imagens perturbadoras registradas em uma cabine telefônica, um jovem havia entrado para contactar um amigo, do lado de fora sua namorada filmando e brincando com ele, foi quando de repente a brincadeira perdeu a graça após uma manifestação aterrorizante. O casal parou para lanchar em uma lanchonete móvel. Eles só não esperavam que algo tão simples se tornaria num verdadeiro pesadelo. achou que fosse uma salsicha gigante, mas ao apontar a câmera para cima do carro, a surpresa... Sobre ele havia um monstro cabuloso, uma breve manifestação fantasma materializada. Em cima havia uma mulher vestida de branco com uma feição assustadora e com uma língua imensa. Logo em seguida, o um rapaz correu e a criatura desapareceu na <tos> de No vídeo a seguir vemos novamente amigos reunidos em uma casa para juntos fazerem um ritual cujo objetivo era provocar a manifestação de espíritos que porventura estivessem transitando pelo ambiente. Que estão todos tranquilos, pois apenas o rapaz que filmava estava vendo as manifestações através da câmera. O que vocês estão vendo nessas imagens parece alucinação, mas não é. Realmente existem carros fantasmas trafegando pelas ruas e muitas vezes causando até acidentes. Uma jovem americana enviou um vídeo a uma equipe de investigadores do paranormal solicitando ajuda. Ela contou que recentemente está morando sozinha e tem sido atormentada pela presença de seres estranhos em seu quintal que tem tentado invadir sua casa. Como prova, ela enviou o seguinte vídeo. Caminho, um dos investigadores confessou sua atração pela cliente e que inclusive isso o influenciou na decisão em ajudá-la. Já nos arredores da casa, a dupla começou a avistar os estranhos seres. Chester, come on, what are you doing? We gotta go. Chegando lá, a Olivia, na verdade, era o Olivia. Na verdade, seu nome era a mais tarde, ele explicou que mudou o nome, pois notou que nos vídeos do canal, ele só ajudava meninas. Então, ele começou a explicar que está sendo perseguido por alguém à espreita de sua residência. Da casa, novamente avistaram uma pessoa do lado de fora e parece precisar de ajuda. O que é isso? Segura! Segura! Burger! Burger! Okay? Uau! Tudo bem? O que é o problema? Mas. Lucky I wasn't changing it. Neste momento, eles questionaram o fato de Chad não estar colaborando e aparentemente não estar levando as coisas a sérios, além de estar os desrespeitando dando em cima deles. Foi quando de repente algo acontece no quarto, no corredor. O... Os jogadores não levaram a gritaria a sério, imaginando que ele estava quebrando a janela propositalmente só para irritá-los. Eles não sabem, mas Shed está correndo perigo. Neste momento a mulher estranha novamente aparece dessa vez implorando por ajuda. And eles simplesmente viraram as costas para ela, certamente pela sua aparência, e foram dormir. Desesperada, ela entrou na casa e foi até o quarto em que eles estavam. A persegue e a seguiu, e a arrastou para dentro da floresta novamente. Não satisfeita, a entidade foi mais além. O próximo alvo: a dupla de investigadores. Então eles foram embora e deixaram o um rapaz nas mãos do demônio simplesmente por não ser uma mulher gostosa.